O que, que a gente vai encontrar dentro da b Marketplace? Vamos lá, mesma coisa que a gente falou do Magalu, repasse. Aqui, vamos lá, repasse. Tudo que você postar, tá? Postar do dia 1 a 15, você recebe no dia 1 do próximo mês, tá? Primeiro do mês seguinte. O que, que eu estou dizendo aqui? Que a venda do dia 2 vai dar quase 30 dias, e assim por diante. A venda do dia 15, que você postou do dia 15 mesmo, saiu, ela vai ter 16 dias. Mais ou menos em média. Tá bom? E tudo que você postar do dia 16 a 30, entenda 30 como o último dia do mês, você recebe lá no próximo dia 15 do mês seguinte. Tá? São dois ciclos de pagamentos. O cara fez em 12, em 60 vezes, lá não importa. Dois ciclos ciclo de pagamento, tá? Próximo ponto, logística. Lembra que eu falei que a gente tem que pensar na logística? A B2W, eles têm tanto etiqueta própria do correio, como retirada na sua loja, como entrega na vizinhança próxima a você, como fulfillment, que é o armazenamento próprio deles, tanto é, etiqueta de correio, quanto coleta, quanto você levar uma transportadora próxima para eles poderem colocar na malha a logística deles. Então ela é super completa também. Tá em expansão. Está em expansão. Mais correia para todo mundo, Fulfillment está aberto para todo mundo que quiser entrar e assim por diante. Tem só as regras de Estado e tal, mas é esse o caminho. Tá? O que vai acontecer agora? Lá no Mercado Livre, quando a gente vai vender um produto acima de R$99,00, eu tenho que pôr o frete grátis. Certo? O Mercado Livre me fala, vai pagar tanto de frete grátis, tem que pôr o frete grátis. Beleza. Beleza. Na B2W, você vai ter acima, acima de R$100, frete grátis para o seu cliente, você vai ter que pôr um valor. Esse valor vai ser por faixa de peso, tá? E de acordo com a sua nota do Seller Index, da reputação. Ali não sei o que é isso, tá? Se você ainda não vende, não queima teu neurônio para entender essa parada. Se tiver na tua estratégia que você vai vender na B2W, você vai queimar teu neurônio para entender essa parada. Mas aqui você vai pôr o frete grátis. Só que, desde que você tenha origem, esteja nos serviços logísticos da B2W, origem sul e sudeste. Tá? Ainda não se aplica norte, nordeste e centro-oeste. Tá Por quê? Porque o frete é caro. Então eles iam ter que fazer uma regra muito cara para atender todas essas regiões. Mas, se a origem for sul e sudeste, o comprador vai ter frete grátis. Isso daí vai trazer uma competitividade até para quem está interior de Minas Gerais, interior do Rio de Janeiro, piririmpompom, cara, por enquanto é frete grátis para geral. Tá? Isso é um baita, baita, baita fator competitivo legal. Tá? Isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. E aí eu a faixa de quanto você vai colocar... Ela não vai mudar desde que você mantenha a sua nota ou o serviço, se você estiver lá no fulfillment de armazenamento da própria B2W. Tá? É a possibilidade de você jogar na estratégia, tá? e você analisar. O que, que eles mudaram quando a gente fala de comissão? Produtos abaixo de 100 reais você vai ter a comissão, que normalmente ela é em média 16%, tá? tem exceções à regra, mas normalmente é média 16% de comissão, ela passa a ser só sobre produto e aí aqui serve para todo mundo. Antes era produto mais frete, agora é só produto. Só que aí você vai pagar R$ reais por unidade, vendida. Como é no Mercado Livre, tá? Aí ah, a lei quem paga o frete grátis, aí ah, a lei quem paga os R$ reais, nada é grátis, Tem alguém pagando, nesse caso é o comprador. Você vai reprecificar e acabou. A regra é para todo mundo. E eu gostei dela para Dedeu, tá? Para Dedeu. Vai ser muito difícil alguém me convencer do contrário. Eu gostei muito dessa regra, muito, muito, muito. Dá para a gente falar 5 horas dela depois, outro dia, hoje não, tá? Vantagem da B2W, como eu já falei, três tipos de públicos, tá? Então, cara, dificilmente você vai ter um produto que não vai vender bem em algum dos sites. A Americanas é o que mais vende, a Lea é o que mais vende, mas Shoptime vende mais cama, mesa e banho, utensílios de casa até do que a Americanas, dependendo do produto. Na, no Shoptime a gente tem um público com grana. Eu brinco que são as tiazinhas ricas que fica passando cartão lá. Que é a que compra pelo telefone. Pai, a galera é rica. Gosta, tipo assim, a toalha de banho. Lá no Shoptime elas gostam de comprar a toalha de banho que é 400 reais, 300 reais. Entendeu? Então é público. E aí lá na americana você tem um público que quer comprar 10% e 5%. Tem essas paradas. Então você vai conseguir vender bem pelos três públicos que eles têm. O cashback. É uma das formas é, de remuneração para o comprador, né, de voltar o dinheiro para o cara e que dá muito certo. Tem muito subsídio deles, em alguns casos você pode ter, é, você pode também subsidiar, criar as promoções. Eles têm tanto como o Magalu, tá, uma central de promoções, o Mercado Livre também lançou. A do Magalu e da B2W ela é mais liberada para você fazer promoção de qualquer produto tá, dentro do, do seu mix de itens. É, até mesmo mais avançado do que o Mercado Livre. O Mercado Livre passou a ter central de promoções dia 11 de novembro de 2020. Até, lá não, até aí não tinha. Tá? Só fazia promoção que era a loja oficial. Hoje não, os servidores comuns podem fazer. E aí, no, na B2W e no Magalu, isso está em constante evolução. Tá? Por isso que eu gosto pra caramba desse canal. E outro ponto importante da B2W Marketplace, isso está no balanço para investidores, então não tem como os caras mentirem, o Marketplace, que é o que a gente chama de 3P, tá? Existem dois termos para vocês aprenderem. 1P, o que, que é uma venda de 1P? 1P é quando lá o submarino vende e entrega. Então é a própria B2W vendendo dentro do site deles e tá? tal. Isso é venda 1P. E 3P é a venda Marketplace, tá? Marketplace, Tá? O 3P hoje já é mais de 53% do faturamento total da companhia, tá? B2W Digital. Então, isso nós temos um peso muito forte como vendedores, tá? Nós já somos mais de 53%. Magalu tava chegando em 40% da, do e-commerce, tá? Então, isso aqui é um peso muito grande. A gente acaba tendo voz, as coisas demoram um pouquinho mais, um pouquinho mais lento em alguns momentos, mas a gente tem bastante voz. A B2W tem o maior time de educação, que é o time da Maíra lá. A Maíra tem mais de 40 pessoas no time que são voltadas só para olhar para o 3P. Só para olhar como ajudar o cara, como educar o cara, como formar conteúdo. Tem dia que eles têm três webinars no mesmo dia, de assuntos diferentes, saque, bababá, bababá, bababá, tá? Então é um excelente canal, beleza? Lembre-se, mais do que você ir para um canal é você entender por que, que você está indo para aquele canal.